Bom dia pessoal, olha o dia maravilhoso que amanheceu hoje de sol. Olha só, o sol tá vindo ali com toda a força. Tá frio aqui em Minas Gerais. Ontem fez muito frio, muito frio mesmo. A noite foi fria, demorei para dormir por conta do frio, mas hoje Deus mandou um bom dia. Maravilhoso. Promete ser mais quente. Ontem choveu. Fez muito frio. Mas hoje está esse dia lindo. Lindo, lindo. Não que os dias de chuva sejam feios. Mas faz muito frio aqui em Minas Gerais. Principalmente quando chove. E hoje tá aqui, gente. Esse dia lindo. Pra gente contemplar para gente adorar esse deus maravilhoso então que tenhamos um bom dia no nome de jesus cristo que ele nos abençoe nos dê saúde e paz para esse dia pessoal eu tô numa altura aqui num lugar maravilhoso num lugar que a gente tem uma visão de tirar o fôlego e eu gosto dessas coisas olha só só que é assim eu estou no lugar alto. Quando eu viro para cá, aí eu fico no lugar baixo. Olha que interessante. Por quê? Olha lá. Ó. E vai subindo, ó. Ó. E ali está a Madalena, o Josué e a Janaína. Nós estamos dando uma caminhada por aqui. Tá vendo? E eu vou ter que acompanhá-los porque nós vamos subir bem agora então eu vou voltar para cá para vocês então entender bem da beleza do lugar que eu estou muito bonito né é barracão de batata que eles falam aqui lá embaixo é um lugar de mexer com madeira. E estamos então em Ipuyuna, Minas Gerais. Lá vem o subindo ali. A serrinha que nós subimos. Nossa, até doeu meu, meu joelho. Minhas pernas, a janaína também, José. Quê? Sobe? O que você falou? Tô esperando. Cansou? Fui o cartão, acabando esse aqui. Não, cansou? Ups. Foi a pergunta que eu fiz. Cansou? Um pouco. Você gastou um, um ano para limpar a primeira vez. Aquelas pedras ali estão numa altura. Bom, não vai sair dali, né? Mas se chegar a rolar uma daquela, é meu amigo. Olha só esse bananal, gente. Aqui vai sair muita banana desse lugar, né? E que lugar agradável para você plantar e poder colher com fartura. banana É, tanto é que eu vou na casa de um senhor aqui na cidade, e eu vejo lá como que eles gostam de banana, porque é colhido sempre na região, né? Na região tem muita banana, né? Agora nós vamos descer esse lugarzinho aqui, muito gracioso, que eu gosto de lugar assim, viu? Só não posso encontrar uma onça por aqui, que vai ficar meio... Feroz. É, vai ficar meio feroz. Vai encontrar mesmo. Certeza. Madalena, dá pra encarar o lugar aqui pra não poder morar? O <risos> hum. que você tá fazendo aí? Comendo um café? Põe um café no pé. Vou falar uma não coisa. Não tem cafézinho? Eu tô te convidando a tomar um cafézinho aqui, ó. É, ué. Olha o café embaixo, ele já pronto. Olha, é delícia. Mais pra ponta aí, mais seco. Hum. Lugarzinho gostoso, né? É o ranchinho que ele fez. Hum. que É, isso aqui. Olha, olha. Lá de Lindo. Eu tenho paixão com uma Olha lá dentro. Lugar mais gostoso, né? E dá aí. pra nós dormir uma noite no ranchinho? Ih, Ô é oh, moço, eu me protege? Aí você fala assim, eu amo tanto você que eu moro debaixo de uma ponte. Aí você fala ainda, eu moro bairro de uma ponte, então vem morar aqui no ranchinho com eu. Você vai me proteger? Eu morro. Ô Josué, Oi. vem cá que eu fiquei curioso no negócio. Fiquei curioso no negócio. Você que é mais do que... O que venha a ser... Essas marcas aqui? Será que é algum besourinho que faz isso? É, besouro. É. Mas como é que ele faz, será, para fazer esse tipo então, de coisa? para você ver, que as encantas, hein? Tá. Será que o buraquinho tá aí dentro? Eu acho que ele se banha aí, né? Não sei lá, na areia, não sei explicar o que é. Que interessante, gente, ó. Que interessante. Ou é para limpar as asas, não sei. Não é, lembro. é verdade. Alguma coisa é, né, José? Porque vem até para cá, ó. Ó, vem até aqui, ó. Moço, que coisa interessante. E essa aí eu gostaria de ver. <risos> Nunca vi. Primeira vez. Mas dá a impressão que é isso mesmo, viu? Olha que lugar lindo que é esse aqui. Esse bananal. Estamos aqui no meio da mata, aqui andando nesse bananar. As belezas Coisa... de Minas Gerais. Isso. Não conheço, esquece, esquece jamais. É Mostra já mais o saco. Mas aqui é o primo. Olha o saco. O que vai é ficar saco, das costas. <risos> Só que você colocou de, de boca para baixo, caiu tudo que tinha dentro. <risos> ai, ai, ai. Meu Deus. Só que o que vai ficar com a correr Broa. Broa. Hum? Pão, aça-pão em cima, né? Olha, fo... Olha ali que folhono. Nossa, um peixe, uma hora, já um buraco. Foi um peixe assim assim, que é? delícia. Né? Não vou falar nisso, dona Madalena. O peixe que nós vamos comer, cadê? Cadê? Até Ninguém agora. Não vi... Até agora. <risos> Opa, pode cair aqui. Os é linda folha, viu? Olha a altura dessas bananas. A serra lá em cima. Tem que andar com cuidado, senão cai. Tem um, um pedrisco aqui que faz a gente rolar. Tem um abrigozinho aqui, né? Tem vaca ali embaixo. Eu escutei o barulho da vaca. Estranho, achei que era um, um outro bicho. Pra mim já era um javali. Vamos. Dá pra ler um café vamos? Aí. Tá café aí? É? Um abrigozinho aqui, ó. Menina, acha o café no pé, ué? É com queijo, mas se não tiver, não é menina. Hum. E tá carregadinho, né? Olha uhum. os grãozinhos. Delícia. É outra coisa. Silêncio, gente, aqui dentro. Parece que ali embaixo tem água, Jana. Hum? Ali embaixo parece que tem água. A vaca lá. Não sei se dá pra ver. Oi? Oi, então. Por que não? Ah, corre água. Tem que tomar cuidado para descer aqui. Aqui é uma pedra. Não a gente despenca lá para baixo. Cai no charco. já é chaco, que não dá pra pisar, não. As vacas lá embaixo. Deixa eu ver pra mim. E aqui. Olha, tem as cabecinhas ali. Tô vendo três ou quatro. Não, cinco. Tem mais aqui do lado. Deixa eu aqui. Gente, aqui é água pra tudo quanto é canto. Tem que tomar cuidado pra não afundar. Ai, meu Deus, já afundei. ali, e José, aqui tem mais mais umas vaquinha, mais água ali. Essa é a Minas Gerais que a gente conhece. Opa, cuidado, não afunda, afunda dentro do bananar. Ali é brejo. Ai, que delícia. Um ar tão puro. Gostoso, maravilhoso, gente. Não há dinheiro que possa pagar isso. Quisera que vocês estivessem no meu lugar. E tudo de bom. Desfrutar da natureza. Tudo de bom mesmo. Eu sou muito grata a Deus pelo privilégio que Ele me dá de poder andar pelas matas. Tem uma pedra. subir na pedra aqui. Vou mostrar pra vocês as vaquinhas ali. Que delícia que é isso aqui, gente. Delícia, delícia, delícia. Tudo de bom. A minha vida. Ficar escutando os passarinhos. Os bichinhos. o silêncio. Respirar o ar puro. Comer fruta no mato. Beber água da mina. Pisar no barro. É tudo que eu quero. Muito bom, muito bom. É maravilhoso. Até me emociona, gente. Por dentro, fico... Um quebrantada, porque Deus sabe quanto eu amo a natureza, eu amo mesmo. Se eu pudesse, eu seria uma ermitona, de alongada no mato, mas não dá, né gente? eu subir aqui agora, que tá difícil para subir. Era aí. Eu voltar, botar pelo mesmo lugar que eu desci. Ó, oh, não parece, mas subida aqui. E tem que tomar cuidado, senão escorrega na folha. E tem alguns lugares que é charco, mesmo dentro da banana. Opa. Cuidado, mandalena, senão assim você vai pro chão. Muito bom. Bão demais! Bão demais da conta sua? A Janaína! Aí como é que tem bastante aqui, tem aqui né? que, que tem bastante Esse, aí? Esses buraquinhos, Madalena, muita coisa que tem no chão, não dá pra entender o que Bichinho? É. Tá a pessoal, que é aqui. Porque aqui não cai, aqui não cai é, a água pra fazer esses buracos. Não cai água, aqui não, você vê que não cai não, água. Não, de água não é. De água não bichinho, é, né? é. De bichinho, né? De bichinho. Buraco, não Vamos é. dar aí os banquinhos, para a gente tirar um dedinho de prós. Vamos conversar um pouquinho, bater um hum. pouquinho de dedinho de prós. É. Opa, o mineiro, olha o que eu achei aqui, ó. Um, ded, uhum. um dedinho de prós. O mineiro bate um dedinho de prós tomando gola em café. Antigamente, é? antigamente, isso, o pai guardava as bananas aqui, ó. Ele cortava os carros de banana, é os que eram meus, os que eram meus, que eram meus. Eu cortava aqui, no começo. Ele que... Um cacho de banana ali. Se eu virar para a esquerda, vou pegar outro cacho. Lá. E cachos sendo formados, né? Como aquele lá, por exemplo. Está sendo formado. Deixa só encontrar aqui. Achei no E a paz e o silêncio aqui é impressionante, viu? Muito bom de se ficar. Mas o José vai uma coisa que eu creio fiamente que é verdade. Porque por aqui anda onça à noite. O lugar aqui é muito... É, não abandonado, né? Mas é um lugar que... Ele deixa umas vaquinhas aqui que eu já vi algumas passando ali plantou umas mandioca lá embaixo mas é um lugar que é pé de uma serra né imagino quando tiver dando laranja aqui ou limão não sei mas tá com cara que é laranja e bastante viu gente bastante banana tem uma mina d'água aqui né ah é o que eu falo a riqueza da terra tá na água meu amigo não tem nada nessa, nessa vida que pague uma mina d'água. Deixa eu até entrar aqui, ó. Pra mostrar. E ela tá, como diz o outro, tá quietinha aqui, né, José? Aí, gente, ó. Pensa, se for mexer aqui, vai ter que fazer uma coisa bem feita pra essa água ficar num lugar onde... Seja melhor aproveitado no sentido de pegar. Né? Mas tá ali, ó. A madeira tá lá em cima. Naína? Laranja ou limão? Ah, eu tô laranja. Tá laranja. Laranja. Ah, eu sou da cidade mesmo, né? Tô nem conhecendo a laranja, nem que é laranja, nem que é limão, rapaz. Que que é isso? Colei umas aqui. Já achou uma nona? Já tá saboreando? Opa. Mostra aí pra gente. Apanhando do pé lá, ó. Que delícia. Eu tô avistando uma grandonda na lá Logo já sei, vem põe ela pra vocês. Deixa eu ver se essa aqui tá madura. Não. Mas essa tá. É, tá meio durinha. Hum. Mas dá pra comer, eu acho tá firme, ó, o passarinho já deu uma bicada aqui. aqui, já deu uma bicada, deixa eu ver hum. que tá desfocando, eu tenho o olho de gavião lá em cima lá, ó. madurinho, uhum. eu vi ali uma amarelinha também, hum. bom gente, agora eu vou sentar, vou chamar uma laranjinha, uma nona, tá bom, Olha a boca da Janaína, tá parecendo uma criança. Ela tá se esbaldando Gostei, ali. Olha que bom demais, demais, demais. E aí, um compra, não um paga. Uh -uh. Josué tá expondo uma laranjinha ali. Agora eu, né? Aqui, ó. Mostra aqui no meu colo. Ai, gostoso. Aí, agora eu tô aqui, até das câmeras. Eu sou amadora mesmo. E vamos lá, registrar esse momento com a Cecília Madalena, né? Ó, pessoal. Não preciso nem falar pra vocês como tá cremosa essa planta, né? Chega mais essa, próxima. Essa fruta, essa fruta. Vou chegar mais perto. Porque o celular não pega direito aí. Tá cremosa, ó. Olha. Tá hum. doce que dá gosto. E vou comer. Vou comer com prazer. E eu tô aqui filmando vocês dois. Hum. Momento inédito. Olha que vista mais linda. At... Obrigada, mas ela tá falando de lá atrás. né? Como atrás. É... Não é de mim, não, viu? Atrás, e com um verde esplêndido. Esplêndido. Hum. verde, então não é pra mim. Maravilhoso, hein? Olha o barulho do pássaro, escuta. Presente de Deus, meu pai. Josué, só uma mexeriquinha cheirosinha. Eu sinto Você daqui. Sabe, dá até água na boca. Olha o mozão. Olha, dá tchau aí, mozão. É o papai urso? Hum. <risos> Teve um que chamou, falou pro Kaique assim: Mostra o teu papai urso fazendo umas facas pra nós, por favor. Mas é de uma forma carinhosa, né? É, ursão, protetor. Né? Hum, isso, isso, hum. Tem que catar aqui pra mim. Peraí, Eu, Eu tô agora. gravando aqui. Eu não uh. <risos> Pronto, Má. Mas... Ó, oh, Cássia, vem dez pra você, Cássia, minha filha. Tô aqui em Minas. Chipando laranja lima, que eu amo. Olha que delícia que é isso aqui, Cássia. Muito longe, bem. Uma delícia, ó. Vou mostrar de perto Laranja lima. Tô até babando aqui. aqui ó. Já comi nona. Agora tô chipando laranja lima. Do pé, né? Diretamente do pé. Já tem algumas que dá para chupar. Não, né? tá verde isso. Não sei se é por causa do lugar aqui. Não sei, mas tá docinho. Mesmo verde. Mesmo verde? Essa aqui mesmo é azedinha para nós. Aqui ó delícia. Ó. Depois eu chupo um pouquinho dessa aqui para você ver. Uhum. Lá para nós é azedo. E aqui ela é docinho Agora o que eu quero mostrar para vocês. Só que eu tenho que ter um ângulo aqui para poder pegar. E tá meio complicado, acho que por aqui vai dar. É um, um marimbondo que eu conheço. Só vi aqui, nunca vi em outro lugar. Chamado marimbondo girassol. Aquele ali. Diz Josué que a picada disso dói de um tanto. E como tá muito alto, ele não vai nem tentar mexer naquilo, vai deixar quieto. Eu também vou. Só vou registrar para vocês e para mim, mas deixa ele para lá. Gente, esse marimbondo aqui está impedindo das pessoas colherem esta laranja. De maneira que, infelizmente, com dor no coração, vamos ter que dar um jeito. Senão, ninguém chupa, né, Josué? Ah, Senão ninguém mexe aqui, ó. Ó, tá perdendo. Porque não, ninguém pode pegar. Eles não, não deixam. Deixa. Ali. Olha lá. E aqui nós temos um pé de nona. E tem ainda nona lá, ó. Olha lá. Gente, uma coisa que eu gosto e eu encontrei no Josué e na Janaína é esse fato de gostar de andar no meio dos matos. E anda mesmo, viu? Olha, nós tava subindo a pedra de Itacolomi lá eu cheguei e falei, ah, a Janaína não vai aguentar não. Quando eu chego na pedra de Itacolomi, quem me surpreendeu? A Janaína. Foi que foi, foi mesmo, até no alto. Tá aí no vídeo do nosso canal, pedra de Itacolomi. Pessoal, nós estamos aqui no pé de já nona um pra... e o Madalena está querendo que eu pegue para ela comer também, né? Que se não, se acontece, a Janaína gosta tanto, tá? Aí toda lambuzada já, ó. Olha aqui, ó. ó Olha como é que ela come, ó. Eu comi uma pequenininha, ela já comeu duas grandes. Ela já comeu duas já, ó. ó vocês podem ver que não tem nem caroço, ela, vai, ela come até o caroço. O Josué falou assim, ó. Deixa uma para mim, viu? Porque senão você vai comer tudo. É de é né? É, limão. Ai, que limão. Ah, é frituroso. muito bom, né, Cícero? É uma fruta deliciosa, né? Oh, tipo, A gente ah, pé, assim, ainda, né? Ali atrás de você tem várias ali, ó. Tem. Eu vou pegar pra Madalena ali, hum. porque ela é, realmente é uma delícia. Saco, e aí, quando cara. pega, fica desse jeito aqui, ó. Você puxa ela, né? Já que nós vamos apanhar. Então é. fica assim, ó, quando puxa ela do pé. Tá vendo? Então, vamos lá. O vamos tá, pegar tá. um. Abre o saco, então. Olha o Cícero lá em cima, gente. Parecia um macaquinho, ó. Agora aquela outra na ponta eu já não alcança velho. Okay, eu acho que o Zonal tem um arco. Ele pega o arquinho dele. Ah, tem? Tem. Então vamos descer. Cuidado pra não cair aí, hein? O Cícero tá difícil. Acho que o esse desperta. Está tá vendo difícil. lá? Porque se se puxar pode quebrar. Quebra. Quebra agora. Não puxa não. Não, ela sempre, eu sempre apoio nela, né? mas com cuidado. Alho mais uma dura. Então, mas é que eu tenho medo de puxar aqui, ó. Uh -huh, que ele quebra, quebra, o galho quebra, é muito fácil. O Josué quebra. tá com um negocinho ali, ele, ele corta. Mais cara. fácil. É. Bom, agora Madalena, fica à vontade. Tem duas nonas aqui. Ó, fica à vontade. Pode comer com caroço e tudo se quiser. Casca não, também, não tem problema. Eu... <risos> a gente brinca assim, Janaína, ah. tem gente que fala que eu sou ignorante, que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas é meu jeito, viu? Ah, não, nada a ver, né? Minha maneira de ser. Eu quero assim, nós vamos plantar, eles joga fora, mas é muito gostoso, né? Pra plantar aqui, Também. pra nós chupar. Porque em breve vocês vão morar aqui, nós vai querer comer mais noninha, né, a eu quero, Eu quero conseguir a muda da temoia. Você vai é? ver que... Não, é da família da Nona aqui, ó. Da mesma é família. É, da família da é uma delícia. Nunca chupei, não sei o que é isso. É Se então, Se eu tiver né? a oportunidade, eu vou... Bem, tentar saco, conseguir aí? pra você. O saco é pra levar ali na, naquele saco de laranja. Achei ah? uma paca. Ah. E vou levar isso então. É meu. Quanto é, que é isso aí? <risos> Não sei, eu sempre estou ligada nas coisas, ó. Como ela tá vendo, amor? Já põe um cabo nela, ó. Não, mas não, o cabo pra, tá bom. Restaurar. Só restaurar. Deixa, olha e devolve o Dá pra restaurar, não dá? De quem é que era, amor? Era sua? Não, não tinha faca que ali. não, mesmo. Olha como ela é bonita. Mas ela tá se perdendo, entendeu? Ela tava enterrada. Por Deus que eu tropequei nela, ó. Tem ouro. <risos> se trocar num negócio assim, tem ouro. Tem que procurar, né, amada? É. Aí vem, tá aqui, Tona Lan, é, tá? dá? Dá. Aqui é a venda pra burro. Nossa, daí pra fazer tá suco mesmo. Assim, Sim, né? vamos colher o limão? Você quer pegar um pouquinho de limão? A Madalena apanhou lá, mas põe mais um pouquinho, que gosta. Vai casa as madurinhas lá, ó. Cada um leva uma boi, não pesa pra ninguém. É. é. Vou pegar limão ali também. Uhum. Aí tinha limão. Pode é pôr o limão junto com a lima, que daí não confunde, né? Não, não. essa laranja é difícil de confundir com o limão. É Pode ser bem mais amarelinha. É, é tá é bem mais aí. escurinho, né? Uhum. Ai, então eu vou amor. pôr o limão aí junto. Achei o É Antiga. Essa é uma relíquia, não é, Cícero? É. Olha lá. Ela estava, né? Ela estava perdida. <risos> dá pra aproveitar essa lâmina, não dá? Não. Bom, Vamos pegar um limão ali, então? Vamos. Ele tá até envergadinho. A carga dele é. foi tão linda. Era até bom tá pôr até... um tutor nele, né? É, o certo seria tutorar aqui, ó. É. Olha, e se não pegar, o que vai acontecer? Vai perder. Vai perder, porque aqui onde nós estamos, tem poucas vezes a pessoa, né? Aqui. Aí nós viemos buscar laranja, buscar limão. Vou mostrar aqui do lado, ó. Como tá carregadinho. Olha lá o fundo da serra. Oh. Ali tem uns bonitos, Cícero. Tem o quê? Uns bonitos ali no alto. Tem, mas tá muito alto, né? Mas aqui também tá ótimo. Olha aqui, ó. Não sei nem quanto que, que tá a dúzia do limão na cidade, mas esse limão aqui é especial, né? É um limão especial. Bem, acho que já, por causa do peso já vai dar. Pra, pra descer a ladeira, ah, né? Arco. Descer, bom Até que vai é tá Desce pra, pra descer todo santo ajuda, né? Ei, por favor, tá bom Não dá pra levar, vai ficar pesado demais <risos> O burrinho não vai aguentar não, hein? É. <risos> Jaguinho é, é é é de bom. carga Meu burrinho, já pegou uma aqui que é mais uma aqui, alguém, então. Então. <risos> Ai, eu, burrito, ó. Então Aí o burrinho, ó Ainda dá pra levar mais uma. Ah, dá pra levar mais aí, Janaína? Achou uma faquinha dentro dos antigos. Gente, quantos anos que essa faca não tava perdida? Jana, essa daqui e também quem é. quem perdeu? É, perdi minha faca. Essa daqui é linda também. Sodeca. Aí você coloca assim: cem hum. anos depois. Achamos a faca de seu Deca. Aí, você falou nada. nome. Ufa. Vamos comer. Eu já chupei duas. Eu também não quero mais não. Eu chupei muito, eu não vou nem te falar, Obrigada. Que trem, bom, que trem bom sou! Mais. Esse trem é bom demais. aí a Madalena tá viciada ali na Laranja ah. Lima. igualzinha a Kaique. E o Kaique ama. Olha que é jeito bom. vermelhinho. <risos> tá vermelhinha Que delícia. Mas o... O, o, o, o, o São Paulo ali não tem medo de sujar a roupa, não, mulher? Sim, não. tem nada? Uhum. Não, né? Pra mas nós não vamos limpar a bunda com o quê? Com papel higiênico ou pai, É paia de pinheiro? Com paia de pinheiro. <risos> Essa parte você corta, tá? Sai. Era pra ter saído. Bom, a gente não mata limpa a bunda com o quê, amor? Se não tem papel higiênico. Folha de urtiga. A Madalena tá comendo a nona, fruta da família da pinha e do conde. Hum. Não tem como que comer sem lambuzar. Mas lógico, o bom mesmo é lamuzar, uai. Vai querer luva também agora? Toca também? Mácia. Só faltava, né? <risos> né, Janaina É, Mácia, Só né? faltava. Por que, que não usa luva? Por que, que não usa toca? Só que não, né? Estamos num paraíso aqui sem frescura, né? Ou se é. Na roça. Deixa eu só passar pra cá. Enquanto a Madalena se delicia ali. Pra mostrar pra vocês aqui, ó. Dá uma olhada nisso. Olha que lugar mais gostoso. Haja ah, canela pra subir aqui, viu? Não, ainda não. Agora, voltando a câmera para o lado esquerdo. Eu falei esquerdo, Madalena. Eu estou que nem o outro. Critico e esqueço do que estou fazendo. Gente, olha essa pedra aqui. Que tem aqui na propriedade. Aqui ó, olha que, que pedra, gente! Deixa eu subir um pouco mais. Eu quero ver. Oh, Tem mais um pé de laranja aqui. Olha, meu Deus, como eu gosto desses lugares. Perigoso, cobra, mas. Deus vai nos proteger e não vai deixar acontecer nada de cobra aqui, não. Vou fazer uma forcinha aqui. Opa! Subi na pedra. Olha só. Ó. O tamanho dessa pedra. Estou no, no lugar aqui que tem muita pedra. Deixa eu pular para cá. Opa! E tem um pé de manga aqui, ó. Dá para pegar a manga quando tiver madura. Direto aqui, ó. Ó. Deixa eu passar para cá. E tô aqui andando nas pedras. Tô andando. Mais pedra. Ó. Mais pedra. Tá me chamando ali embaixo. Deixa eu ver o que que acontece. Fala! Lá vou eu, lá vou eu, lá vou eu. Hã? Eu não, uai. O que, que acontece? Não trouxeram? Mas eu perguntei pra você aquela hora. Eu deixei no carro. Ah, no carro ali embaixo? Vou lá buscar. E aí, como é que está? Delícia. Você não quer? Lógico que eu quero, se você deixar, né? Se, se você já não ainda deixar, né? Olha, essa saio que eu que esse broto mais lindo que ela tá causando já. Olha, é que lindo. Você sabe qual que é essa, essa fruta aí? Não. Ah. Tipo de cabra ou não é, né? Ah. É jambolão, sim. Ah. Não? Não conheço. Madalena, na casa do a gente tinha um pé que morreu. Pagou, pagou caro hum. e morreu. Lixia. É lixia! Eu não conheço a lixia. Não? Não. Lixia. Legal! Bom, deixa eu só voltar aqui no pé de lixia. Ui. Opa! Quase caí Ó, oh, cabeça. O bichinho já tá picando elas, tá vendo? Isso é sinal que tá boa. Tá boa? Ali mais uma amarelinha ali, ó. Nossa, esse cachorro tá, tá ardido, aqui. hein? O cachorro, né? Ele não tá ardido mesmo? Ele tá doendo na cabeça, credo. Que dó, certo? O cachorro ele quer que solta, né? Ó, oh, uhum. quase pegou, hein? Agora acabou, mãe. mas é, é essa aí. Não. Esse cara fica amarrado. É, ele, ele não tá quer ficar amarrado. Ponta, ó, disso. De ação. E às vezes tá até sem água. Você viu se tem água lá, comida? Ele tá chorando. Não, mas não é ali não. Esse é lá pra baixo. É lá embaixo. Não é aquele lá da casinha ali? Não, é lá embaixo. Achei que era. É lá na casa do rapaz, lá o Joaquim que vocês foram. Lá no Joaquim. Ah, sim. Nossa, tá gritando. Vai a Janaína de novo. Vamos lá, Jana. Vamos. <risos> Essa fruta é boa demais. Hum. Eu não sei, me deu um embaraço na vista, olha. amor Tá boa, Josué? Bota tá bom nisso. Docinho. Hum. Roncou a barriga. A minha? Ah, é, não é? Você acredita? Você ouviu daí? Ouvi. Ouvi. Acho que as lombrigas aqui de, de vendo vocês comerem aí. <risos> <risos> então vem comer com nós, então. Tô indo já. Gente, tem um casal de Siriemas ali. Ah, mas ela justo agora ela, ela resolveu sair dali? Não, ela baixou. Vai ali na. na, na... Que judiação, bem justa agora. Vai ali. Ela tá ali, ela não saiu também não. Ah, não saiu não, se ela abaixou. Ela tá abaixando. Aquele casal de sirema tava cantando, mas cantando, tão bonito. Mas a gente não sabia onde ela tava. Da Josué viu. Agora desceu um. E automaticamente vai descer o outro. Tava namorando bem ali, tão bonitinho. Pessoal, é o seguinte. Agora já vai dar 6 horas da tarde. E eu dei uma chegadinha aqui no alto desse terreno para mostrar para vocês essa matinha aqui, ó. Matinha bem fechadinha. Não pode nem pensar em mexer nela, né? Deve ter muita árvore aqui, ó, de qualidade. Ó. ó. Que coisa mais linda, ó. E desce e tem uma aguinha que corre lá dentro. Mas quando eu falo desce, é desce mesmo, viu gente? É desce, desce, desce, ó. Ó, e desce, desce, desce. desce e desce, e desce, desce. E a água corre lá dentro. Olha que beleza, gente, ó. E uma mata bem escurinha, ó. Oi. A Madalena tá bem ali em cima do... Da, da, do ser cagado Do ser cagado Aqui é um ser cagado Dá pra ver o que estão fazendo ainda Um curar Um curar Um curralzinho, gente, ó É E tá uma tarde bem gostosa Bem fresquinha E eu vou voltar pra vocês verem mais um A continuação daquela gravação que eu tava fazendo Pra vocês verem que lugar é mais agradável, olha lá, e vai embora Matinho, vai embora, tá vendo? Está entardecendo? Vamos descer lá um pouquinho? O sol vai se pondo. Vamos descer lá um pouquinho? Ou não? Magavilha de Deus!